vazio, né? Não posso falar à vontade, posso derrar... Pode. Estou gravando, já estou gravando. A hora tá. que você quiser... Vamos lá tudo de novo? Nos vídeos anteriores, a gente falou de que a mente falha com o Léo Martins, que é mentalista. A gente falou no segundo vídeo é, das falácias, as coisas que parecem lógicas e não são. Falamos de lógica. A gente vai citar algumas coisas que a gente já falou no, nos outros vídeos aqui. E essa, é, a lógica é uma ferramenta da metodologia científica, que serve basicamente para a gente não ficar enrolado com as nossas emoções, intuições, imaginação e perder a esteira das coisas e tomando de conclusões, desenvolvendo teorias que não tem nenhuma forma, nenhum tipo de base que você não consegue apresentar para outra pessoa. Né? Porque a ciência é importante né, a partir do momento que você consegue demonstrar. Isso é assim, é assim, é assado. É... Então vamos lá. Como ninguém sabe tem tudo de cor, eu fui atrás de algumas definições de metodologia científica a de Wikipedia é mais genérica, diz lá que para muitos autores o método científico nada mais é do que a lógica aplicada à ciência, acabei de falar, mas é uma definição muito vaga. É, tem a definição do George Orwell, que muita gente gosta, que é que a metodologia científica, é um método de pensamento que obtém resultados verificáveis através do raciocínio lógico a partir de fatos observáveis, é uma definição bem clara é, e completa. Mas eu gosto mais da do Popper, que diz que que a metodologia científica é um método para compreender a realidade conforme esta é, e não conforme a gente gostaria que fosse. Porque eu acho que é exatamente isso, a gente tem um desejo e a metodologia científica junto com a lógica serve para gente comprovar onde esse desejo está certo e desenvolver, porque é muito melhor desejar, alguém falou isso de outro dia, cara, que... É, era alguma coisa do tipo que a fantasia era legal, mas a realidade era muito melhor. Né? Então quando você tem um sonho, uma intuição, ah, existem alienígenas na Terra, sei lá. Ah, que legal, mas é muito mais legal a realidade. Porque ela é de verdade, né? E a metodologia científica vem aí para nos ajudar com isso. Qual é a história? Como é que começou? Eu acho que... Por que eu vou falar como é que começou? Porque eu acho que é importante a gente ter algumas ideias, alguns Umas verbetes para você buscar Aquilo, se quiser é, se aprofundar no conhecimento, tomando cuidado com o linguajar de filosofia, porque metodologia científica está no campo da filosofia e filósofo fala de um jeito meio... Eu não gosto muito do jeito elaborado demais. É, a metodologia científica começou com o Descartes, ou Descartes, como você quiser. Né? É, eu nunca consegui pronunciar direito o nome dele, que introduziu a ideia da dúvida sistemática, é, que você deve ter dúvida, mas não é ter dúvida aleatoriamente, você tem que ter um método para ter sua dúvida, e você deve dividir todos os seus problemas em pequenas partes. Vamos entender uma flor? Ah, ela tem aqui a pétala, o pistilo, o gineceu, o androceu, e por aí vai. Né? Newton desenvolveu um pouco mais a, essa a, a metodologia que o Descartes é, criou. E, mais para frente, aquilo que o Descartes e o Newton criaram é, foi formalizado ali em 1919, 1986, no Círculo de Viena. que é, Foi onde nasceu também o positivismo lógico, é, introduziram definitivamente a, a ideia de verificação dentro da metodologia científica, que é não adianta você desenvolver a teoria se você não puder verificar. Né? É, o método dedutivo da lógica que a gente comentou no vídeo anterior e o falseamento que trabalham com a hipótese nula, que falaram que eu não ia conseguir explicar em 15 minutos. Eu acho que eu vou explicar melhor no exemplo daqui, explicar direitinho no, no exemplo mais embaixo. Embaixo? Mais à frente. Embaixo é aqui no roteiro. É, o falseamento é basicamente você tentar demonstrar que a sua própria hipótese está errada. Verificar que elementos, que fatos, que coisas podem acontecer para demonstrar que você torna é impossível, torna é inválido a sua teoria. Né? É... Isso vale até para a vida, viu? Acho que a gente devia tentar usar a ideia de se colocar no outro lado, mesmo nas, na, nas suas discussões com amigos, com marido, mulher, namorado, namorada. Bom, e o método? Como é que ficou, no final, no final de contas, o método científico? Você define as partes do teu objeto de estudo, é, você procura evidências empíricas, né? evidência empírica, coisas sólidas, coisas mensuráveis. Se não é sólido, não é mensurável. Né? Você não vai achar nenhum estudo científico sobre. Gnomos, porque qualquer tipo de documento que tem sobre gnomos são visões que as pessoas tiveram e tem aquelas fotos das fadinhas que eram bonequinhos de papel da que os caras fizeram na Inglaterra lá, as menininhas fizeram na Inglaterra lá em 1917, não me lembro agora. É, mas tem que ser evidências empíricas, palpáveis, né, verificáveis, mensuráveis. A hipótese é um elemento importantíssimo porque a gente confunde, a gente não usa no nosso dia a dia a palavra hipótese. O que a gente normalmente chama de teoria na ciência é hipótese. O que, que é uma hipótese? Né? Que que, boa, o que, que é uma hipótese? É aqui que eu fiz o meu, meu exemplinho do detetive. Né? Vou pegar aqui o meu, meu texto. Né? Você chega no apartamento, aí tem lá a porta aberta, você abre o resto da porta, vê um corpo deitado no chão, está lá o corpo de no chão, uma poça de líquido vermelho embaixo dele. Quais são as hipóteses? O né? que aconteceu ali? A pessoa se matou, a pessoa sofreu um acidente e morreu, a pessoa foi assassinada, a pessoa foi perfurada por uma tempestade de milhares de micrometeoritos. Qualquer hipótese é você válida. Você pode inventar qualquer hipótese para explicar o, teu, o que está na sua frente. Aí você parte para as hipóteses nulas, para o falseamento. Né? Então, por exemplo, é, você pode chegar e falar não há buracos provocados por objetos irregulares, uma chuva de objetos pequenos irregulares. Então, não pode ter sido uma chuva de micrometeoritos. Né? Você pode ver se o corpo tem vida. Né? O corpo está vivo. Se o corpo está vivo, ele não está morto. <risos> Óbvio. Né? E o fato de você, não, de você não conseguir demonstrar que o corpo está vivo, no caso não faz sentido, mas é, divulgamos que você tem o sangue e não tem o corpo, o fato de você não poder demonstrar que o corpo está vivo não quer dizer que ele, que ele esteja morto. Né? Você só não pode provar que ele está vivo. É... Você parte então para as evidências. Quais são as evidências o ideal, na verdade, é você começar a pegar as evidências antes das hipóteses, né? Mas a porta foi arrombada. Tem uma marca de bota do lado de fora da porta. É, na janela que dá acesso para a escada de incêndio tem marca de sangue. É, bom, é óbvio. Não existe nenhuma arma que possa ter provocado aquele ferimento na pessoa que está morta ali embaixo. Agora sim você pode ter mais que uma hipótese, você pode ter uma teoria. Ele foi assassinado por um alienígena que usa bota. Né? É, alienígena não né? É, então acho que isso demonstra um monte de coisa da, Do método científico Porque né? é, o, trabalho, o trabalho de detetive É um trabalho de metodologia científica né? Você está aí a dúvida sistemática Você tentar buscar é, é, Não inserir um alienígena Que não tem nada a ver nessa história né? A chuva de meteoros também não tem muito a ver O método indutivo Está aí né? Você é, chegando se, se isso e aquilo, então aquilo outro. Ah, a verificação, né? você falar verificar o sangue, se o sangue é dele mesmo, é, a marca da bota. Né? O falseamento está aí, nas hipóteses nulas, que eu vi, eu falei que ia explicar em menos de 15 minutos, eu acho que expliquei em 15 segundos. O... E tem uma outra coisa no método científico que é, na metodologia científica, é o paradigma. O paradigma, na verdade, é um conjunto, a gente pode entender como um conjunto de regras que definem um momento do conhecimento. Chega um ponto que muitas das hipóteses e teorias vigentes acabam sendo colocadas em, dúvidas, em dúvida e a gente acaba precisando de um novo paradigma, um novo sistema de pensamento, praticamente, né? A gente viu isso com a teoria do, do Einstein, do, é, da distorção do espaço-tempo, a gravidade não era mais uma propriedade da matéria, era uma propriedade do espaço que se curva na presença da matéria, do espaço e do tempo, né? foi uma mudança paradigma, né? o tempo deixou de ser linear, o tempo aqui é diferente do tempo ali, né? antes não era assim. É, apesar de, do métodos, da metodologia científica ser muito clara, muito útil, muito usada, é, Há a a ideias de outras metodologias para você desenvolver a, o pensamento científico. né? Você tem uma das mais conhecidas, que eu é mostro para me xingar, porque tem gente que não gosta dele, que é o Edgar Morin, que fala da teoria da, teoria da complexidade. Se você for pensar, por exemplo, no ecossistema é, da Terra, não dá para dividir isso em partes. Você não pode falar do ecossistema de uma área de 50 quilômetros da Amazônia, nem da Amazônia inteira porque todas as partes do sistema é, é, do, do planeta compartilham um, uma participação no sistema inteiro. Se você de, degela o ártico e o antártico para de refletir, é, passa a refletir menos luz do sol e aquece mais o planeta, né? É, e a teoria do, do, do Morin é exatamente isso. Que você tem que observar não em partes, cartesianamente, que é a ideia do Descartes, Descartes é, mas em como um sistema inteiro, só que isso é muito complicado para a mente humana, você observar com o, o, o sistema inteiro. Você pode puxar aí também uma ideia de cartesianismo versus o, a, a teoria da complexidade versus a ideia holística. Que a ideia holística eu coloquei aqui porque é o seguinte, é não seria uma outra forma de pensar, que ela junta o um pensamento lógico com o um pensamento intuitivo, né, passa perto do Morim, né. Mas por quê? Porque todos esses vídeos, a série de vídeos começou com insights que eu tive de que a ciência, esse vídeo saiu disso, né? de que a ciência é uma função da emoção, da, da intuição com a razão, você tem uma, um insight, você tem uma, imagina uma coisa, você aplica a sua razão para mostrar se aquilo faz sentido ou não. Enquanto a religião, a experiência religiosa, ela está muito mais ligada à intuição e à emoção. Não que você seja racional quando você é religioso, você não está interessado em ser racional, você está vivendo uma emoção humana e uma intuição humana, né é, que aliás são, vividas com profundidade são é, transformadoras pessoalmente eu diria até qualquer coisa no final marca isso é, você que está assistindo o misticismo para mim seria uma outra forma que me, que é, é uma função de intuição emoção e razão você pega o papiz Madame Blavatsky, blavatsky aquela a russa né é, eles têm um misto disso tudo, né? você pode dizer que são holísticos também. É... Por que eu falo isso tudo? Porque a gente não, não pode querer, de... existe uma coisa chamada de cientificismo, que quer explicar o universo inteiro, tudo, emoção, consciência, medo, desejo, é, balé, por que uma, uma, um balé contemporâneo é bonito? Consciência. A ciência ela é para medir fatos, coisas que são mensuráveis. É, ela não é nem superior nem inferior, é simplesmente um outro universo diferente das emoções. É, o prazer que você tem de existir, é, muito embora você possa explicar cientificamente essa pulsão de desistir para impulso de sobreviver, etc., mas a natureza estética disso não pertence à ciência. A natureza estética disso pertence à emoção. Teve lá na, no começo do século XX. Uma pessoa que influenciou muito aquela época foi a Anne Rand, A -Y n r a n d Era uma russa, que eu sinceramente acho que influenciou muito o Rodenberg ao criar o Spock. Ela achava que a gente não devia ter emoção. É, tinha umas ideias muito boas dela, mas essa ideia de não ter emoção não dá muito certo, não deu muito certo com ela, aparentemente. É, por quê? Porque a ciência não vai te explicar e nem quer te explicar por que, que você ama uma coisa. Por que, que você chora ao ver uma, uma, uma coisa muito triste, uma coisa muito alegre, uma coisa muito emocionante? Isso é, é, essas coisas são do universo das emoções, da consciência em si, né? Que, até escrevi, eu acho que em algum lugar aqui, é, não, não escrevi, é, que nós somos carbono, né? O, o meu blog é meme de carbono, nós somos gente mas nós somos informação. Né? Essa parte de consciência nossa, ela transcende, não é que transcende estar acima, ela... ela não pertence ao mesmo universo da ciência, então a gente vai o tempo todo falar sobre ciência nessa série, mas, na, mas nunca com a intenção de falar do universo inteiro, ah, o universo das emoções da consciência sempre vai perceber, sempre vai pertencer ao teu universo particular, só não querer impor a tua visão de consciência, as tuas crenças aos outros, porque eles têm um universo de pensamentos e sentimentos e insights deles. Né? É... Acabei falando mais do que na primeira versão. Mas eu acho que é isso. Espero ter explicado bem. E eu estou morrendo de sede. E o próximo vídeo. <risos> eu não faço ideia sobre o que vai ser o próximo vídeo. Surpresa, que a é 15 dias. É... Vão começar de fato os vídeos sobre a origem da Lua, é... o caminho da migração humana na Terra e por aí vai. Vai ser um sobre cada tema desse. Espero que vocês gostem que é para valer, eu acho. É, isso tudo foi só para vocês terem ferramenta para é, assistir os outros vídeos. Obrigado.